Olá meninos e meninas, eu sou o Evandro Ah, e eu sou o Thiago E você pensou que eu não ia aparecer no vídeo hoje, né? <risos> e esse é mais um vídeo do canal IE yeah. Olá, meninos e meninas, invadiu o vídeo do Evandro, por quê? Porque eu também quero participar, tem muito tempo que eu não gravo o IE yeah e quero aparecer na câmera, falei Mas, Evandro, me conta, sobre o que era um vídeo que você ia gravar sozinho hoje? <risos> Bom, eu vídeo que ia falar sozinho, que você interrompeu, mas fico muito feliz da sua participação. Então nós dois vamos falar sobre pensamento. Pensamento? Uhum. Tá, eu posso até te ajudar a falar sobre pensamento e tal, tá. mas Você precisa primeiro falar pra mim o que é que é pensamento. Tá. Bom, pensamento é aquilo que nos define e nisso está incluso a nossa influência, a nossa intenção, os julgamentos e até mesmo a nossa vontade. Ah, tá bom. Agora... Consegui lembrar que eu já li algumas coisas sobre isso. Vou uhum. o que inclusive, no livro Pensamento e Vontade. É isso mesmo, produção? Isso. No livro Pensamento e Vontade, ele diz que o que a gente quiser realizar, né, o que eu imagino que eu quero realizar, é, eu realizo se é assim eu quiser. O que isso quer dizer? Se a gente pensar um pouquinho sobre pensamento... É quase filosófico. Se a gente pensar um pouquinho sobre pensamento, pensamento é a maneira pela qual o espírito vai agir sobre a matéria. Como espírito, né, sem o corpo físico meio que diretamente e, com o corpo físico, é o primeiro passo para a gente fazer uma ação. Normalmente Muito a gente bom. pensa sobre as nossas ações primeiro Então, a gente pensa e, pá, fez. Se quiser, realiza. Se quiser, realiza. Mas, continuando meu tour literário, não parei em Herculano Pires, porque eu fui aonde? Ó, mais longe, fui em Allan Kardec, porque Allan Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta aos Espíritos sobre pensamento. Na pergunta número 834, ele manda real dizendo o homem é responsável pelos, pensamentos, pelos seus pensamentos, e os espíritos, como sempre, respondem e dizem que sim, os homens são responsáveis pelos seus pensamentos, os espíritos são responsáveis pelos seus pensamentos, porém só perante a Deus, porque só cabe a Deus conhecer, julgar, condenar, ou absolver. Eita! Pera aí, Deus julga? Tipo... Tem como? coisa para ser explicada, Ele né? Não só por gentileza. Tá. Então, Deus não julga, não tem esse caráter de julgamento, uhum, né? mas nós somos responsáveis pelas nossas ações. E tudo isso vai contribuir através do nosso pensamento Porque vai ser através do nosso pensamento que daí a gente vai começar a se sintonizar com algumas companhias E aí a gente tem aquele peso das companhias, se é bom ou se não é Ah, entendi, então entendi Ah, é aquela coisa da lei de fazer efeito, lei né? natural, entendi E você fala de sintonia, Sim. É tipo, sintonia você não lembra... Pensa em alguma coisa, né? É pra pensar? Pensa pensamento aí. Pensa aí, pensamento E antena? Antena? Sky <risos> Não é jabá, mas, é tipo, sintonia lembra essa coisa de sintonia mesmo, e aí, como assim, se eu penso, eu me sintonizo com quem pensa igual, então se eu tô pensando em pudim, eu tô pensando junto com a Ana Maria Braga, vai acontecer algum problema. Aí tão difícil isso, olha que situação, meu Deus, ai. Tá, é mais ou menos isso, só que sem a Ana Maria Braga, deixa ela lá trabalhando quietinha. Ah, o que acontece? Quando você está numa fase de pensamento, você, querendo ou não, é, atrai espíritos junto com você. Uhum. Né? E esses espíritos podem ser bons ou ruins. Correto. Tá? E com isso, é, esses espíritos vão acabar influenciando suas ações e seus pensamentos também. Exatamente. Pera aí. Se você está me dizendo então que eu ah, pensei bem, veio um espírito bom, aí eu fico feliz. Aí pensei mal, veio um espírito ruim, aí eu fico, tipo, para baixo. Uhum. Então quer dizer que esse espírito me influencia ele pode influenciar minhas ações, Sim. então eu posso fazer alguma coisa por causa dessa influência. Sim. Da influência do espírito, então a culpa é dele. Não. Eu tiro o meu corpo físico e perispiritual fora. Não, e aí? você não pode tirar essa culpa. Agora você tem. Eu posso. Não pode não, porque não. é assim. É aí que entra a parte de, do mérito do seu pensamento. Né? O espírito pode vir e te influenciar de maneira positiva ou negativa uhum. Mas cabe você aceitar essa influência ou não Aí entra o seu engenheiro aqui também Ah, entendi, é porque eu achei que tipo assim... É porque olhando dos espíritos, eu li espíritos saíram, tipo, olho. de ordem às vezes os dirigem Eu pensei assim, bom, ele tá dirigindo então... Não, não, não, não é, é igual um carro não, tá que a gente tá pilotando E o carro não tem nenhuma controle sobre isso Sai, sai, sai! E a gente tem controle precisa Manter nosso pensamento sempre lá, top, top, top. Então, gente, para seu pensamento ficar sempre top, sua sintonia ficar ó lá em cima, o que, que você não tem que lembrar de fazer? Você tem que lembrar de manter os seus pensamentos sempre elevados, ouvir uma música que te acalma, que te eleva, fazer uma prece, assistir um vídeo do canal yeah, e foi? comprar desdobra pelo site desdobra.net. Mentira, essa parte não necessariamente vai te levar, mas vai pode te ajudar, né? Vai ajudar o canal E.A. e as outras equipes de artes, com certeza! e isso você pode sentir no seu pensamento, mas normalmente essa questão vem muito mais de dentro da gente então a gente tem que, muitas vezes, parar um pouquinho pensar o que, é que vai me fazer feliz, alegre, calmo e vai me ajudar a elevar os meus pensamentos e elevar a minha sintonia uhum. Lembrando, né, Evandro, que não é só de dentro que vem que influencia muito, mas... É, a gente tem que tomar muito cuidado com os ambientes que nós estamos, né? A energia do ambiente externo nos influencia muito e não só o ambiente externo a gente também pode pensar em grandes eventos, por exemplo a Copa do Brasil né? Não, não vou falar do sete Obrigado. Ah, vamos pensar num Twitter que foi bem mais legal. Ah, mas, por exemplo, futebol. Nem todo mundo gosta de futebol, nem todo mundo acompanha futebol. Mas quando a Copa foi no Brasil, principalmente, todo mundo estava numa comoção né, nacional para que o Brasil ganhasse, torcendo Isso. junto, vovozela. a gente falar sobre pensamento, a gente já falou um pouquinho, né? se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem colocar nos comentários, isso é sempre importante e a gente agradece bastante. E lembrar de ó sempre manter a sintonia lá em cima, né? cuidar dos nossos pensamentos, sempre estar se perguntando se, se as nossas ações, nossos pensamentos vêm da gente mesmo, sem influência, tudo isso é muito importante para que a gente evolue. Né? Galera, lembrem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo E agora temos mais dois verbos no final Além de curtir, comentar e compartilhar Você vai clicar no sininho para ativar as atualizações Aliás, as notificações para quando a gente lançar um vídeo novo E você vai usar o Desdobra Que está disponível na internet, à venda para todo o Brasil E eu acho que até internacional, não sei Mas você pode conferir isso no site desdobra.net Vai aparecer aí? Se Deus quiser, vai! Demora que aparecer! Nos vemos no próximo IEVT ou Drops, não sei, mas a gente vai se ver logo, porque a gente está de volta. Yeah! yeah!